E a convidada de hoje é Índia, assim que a câmera ligar aí... Tudo bem? Olá. Prazer, hein, conversar com você, mesmo que virtualmente. Prazer enorme, eu que agradeço o espaço e, enfim, a conversa. É, vai ser um papo legal aqui, um papo bem descontraído, enfim, falar um pouco da sua trajetória, dos seus estilos. É, da sua carreira aí, e não, não é um papo cronológico, tá? Então eu não vou ficar falando primeiro do começo até chegar a, chegarmos ao, aos dias de hoje, ao futuro, mas antes de começar eu vou te agradecer muito. Eu sei que você teve um problema com o seu celular essa semana, mas acho que deu, deu certo aí, a gente consegue, né? Você quer compartilhar o seu problema de celular? Pode compartilhar. Eu vou mostrar... Que é interessante, assim, olha, eu fiz uma gambiarrazinha com a luz, <risos> mas vivemos isso, né? Quem vê cara não vê close, não, não sempre dá um jeito, né? Sempre tem um, um, um calçozinho no tripé, para ele ficar melhor, isso acontece. Mas, brigadão, India. É... Deixa eu só fazer uma apresentação sua, então, antes da gente começar no nosso papo. Mas é, você é de etnia indígena Cariri e Paiacu estuda artes visuais pela Universidade Regional do Cariri, a Urca, né? Sua arte retrata principalmente personagens e histórias ligadas ao universo afro-indígena. Sua inspiração vem da realidade enfrentada pelos povos indígenas, desde a chegada dos europeus ao continente até os dias de hoje. Com seu trabalho, o Índia luta contra a invisibilização sofrida por esses povos, despertando a ancestralidade em suas obras e nas pessoas. É membro da Bichas. Bichas? Que picha, isso? Uma criou formada por, ainda por Caju e Charles Lessa é. no Cariri. A criou surgiu em 2018 para valorizar a presença das gays no circuito de arte urbana através de imagens não estereotipadas desse universo. Índia também atua com fotografia e pintura em telas. Seja bem-vinda. Tá tudo certo? Obrigado, tá tudo certo. Então vamos lá. Antes, antes de começar, eu queria te perguntar como é que você está nessa pandemia? Enfim tanto pessoalmente como artisticamente, assim, como, como isso te afetou, como você vem levando aí esse, esse período de quarentena? Olha, é, é um período muito difícil, né, quando a gente para para pensar na quantidade de pessoas que, enfim, não podem estar aqui para dizer que era difícil, e... Acho que em toda situação que a gente está vivendo, eu acho que, na verdade, a pandemia ela veio para despertar muita coisa que estava né, um pouco que oculta, digamos assim, e acabou saindo e se mostrando em si o, o que está acontecendo. né? Acho que tudo que a gente vive hoje, durante a pandemia, a gente já vivia há um tempo, a maior parte das coisas. Não falo pela quantidade de mortes, nem pelos vírus em si. Mas tudo que, a gente, tudo que a gente tem hoje, a gente já vivia. A gente já vivia é, a quantidade de mortes, a gente já vivia a questão de, de desprivilegização dos espaços, a gente já vivia a pobreza, a gente já vivia a miserabilidade, a gente já vivia o preconceito, a gente já vivia é, o fato de não ter condições, não lhe manter vivo, a gente já vivia tudo isso. É, a quarentena ela veio como uma grande lupa, né? para que a gente é, vivesse isso numa grande, uma grande escala e acabar percebendo que a gente já... é aquela história. Né? Quando acontece com a gente, é que a gente percebe o que realmente está acontecendo. E a quarentena mostrou muita coisa, mostrou que a gente não, não somos os maiores poderosos e poderosas do mundo e que, enfim, estamos todos no mesmo, no mesmo barco, né? menos financeiramente. E artisticamente, é, no início machucou muito. Eu tive um bloqueio criativo muito grande no início da quarentena. É, eu estava dentro da universidade, eu estava para concluir o curso, estava diagramando meu TCC e aí a quarentena veio. E, de certa forma, assim eu me desestabilizei muito. Me, desabest... me desestabilizei pela... pelo fato de ter que estar em casa, pelo fato de não entender muito bem ainda a situação, porque acho que um mês, dois meses, um ano não é o suficiente para entender realmente a proporção do que eu estava vivendo. E aí acabei tendo muitos bloqueios criativos. Fiquei um pouco inédito, realmente. Mas, com o tempo... Foi me dando força, sabe? Foi me dando força para poder entender, é, entender ainda mais em que local eu estou, pelo que eu devo lutar, né? pelo que vale-se a pena lutar, pelo que vale-se a pena defender. Entender que dá tudo Posso estar aqui hoje, não posso estar aqui amanhã. Assim como todos nós, é? Né? Você, as pessoas que estão assistindo esse live. Acho que me dá mais força sabe para para criar mesmo para continuar o processo que eu já estava que eu já estava caminhando mas muito difícil hoje ainda hoje foi um dia muito difícil também né então eu digo em geral dias bons dias ruins mas acho que a gente sabe as coisas que estão acontecendo dentro da gente e dentro das outras pessoas por mais que a gente não tenha acesso e que esteja às vezes longe da gente, essa energia acaba atingindo, entende? Então, tem dias que você está muito mal e você não entende por quê. Aí você lembra: ah, tem bilhões de pessoas morrendo. É, não está fácil realmente para ninguém. Como você até falou, hoje realmente não tem. Hoje, particularmente, não é um dia legal, né? Acho que. Acho que todo, no Brasil está sendo difícil, na verdade, você tem um dia de paz aí, mas eu acho que, falando um pouco da Covid, né, o Paulo Gustavo que morreu ontem, acho que o Brasil inteiro meio que se comoveu com essa história, e cada dia a gente tem que lidar com isso e manter a sanidade, manter e manter a saúde também, a, enfim, são tarefas diárias aí, que a gente tem que se proteger e ainda ter, manter a cabeça boa. E eu imagino que assim pelo que pelo pelo dia de hoje né hoje a gente teve um grande um grande artista que foi o Paulo Gustavo e infelizmente foi embora pela Covid mas hoje foi um dia de comoção, né todos os dias são um dia de comoção. hoje a gente teve acesso ao conhecimento de uma pessoa porque ela é super famosa que morreu por Covid mas todos os dias Milhões de pessoas e que não estão na mídia e que não são brancas estão morrendo. Tipo assim, é a mesma, é aquela história do meme uhum. da Brenda, de todo mundo em pânico, sabe? É, tem milhões de negros sendo mortos pela polícia, mas as pessoas só conseguem ver que a morte está acontecendo quando um grande, uma grande pessoa da mídia e normalmente branca falece. Aí a Covid realmente, eu imagino que hoje milhões de pessoas que não usavam máscara, estavam usando máscara, entende assim? Entende? Então, é ah, tá eu acho que tem uma chegar? coisa também, acho que mostra, é, é, quando você tem números tão grandes como, como você tem no Brasil, você meio que, é, você despersonaliza a morte, sabe, então, você é só um dado, né? é só um número a mais assim. Quando você vê, tipo, ó, morreu o Paulo Gustavo, você vê aquela cara que você via na TV. E, e, e assim, era uma pessoa que tinha, tinha dinheiro para se cuidar, sabe? Então, assim, não é questão de... Essa doença mata mesmo, sabe? Não, você sendo rico ou não. E, e, e tem muita gente morrendo e ninguém tá se dando conta. Mas, mas muito morre em semanas antes que o Paulo, né? Porque, assim, ele tinha... Graduado, claro. Tá lá. E gente que não consegue estar nem na porta do hospital. E não passa de um dia. É, enfim... É, vamos falar de arte, gente... para tentar até... coisa. é. Fala, pois... Sim, falar de arte que é, que é melhor, que arte acho que é um, é um alento que a gente tem aí para sobreviver nesse período. É, mas você falou que você teve um bloqueio criativo nesse começo, mas é, em algum momento você aumentou sua produção também? O fato de ficar mais em casa te fez criar mais em algum momento? Sim, muito assim. Acho que a minha produção, ela teve um grande impacto, né? Mas, é, em subsequência, depois da quantidade de tempo que está em casa, enfim, e está recebendo todas essas notícias, também ela acaba criando proatividade mais uma vez, né? E aí teve fica assim, grandes picos de, de, de, de produção, inclusive aqui no Ceará, que, que teve a, a lei da Audi Blank, né? É, então, disponibilizou de muitos editais no ano passado e nesse ano, continua disponibilizando. Então, é aquela história, assim, tive muitos processos criativos para escrever para esses editais, porque além de querer ter a minha arte circulando no meio, como obviamente toda artista quer, precisa-se também do, do aquer, né, do dinheiro para continuar então, acho que foi inicialmente, porque ano passado não tinha, até o final, de no, até o começo de novembro, acredito, não tinham-se os incentivos que a gente está tendo agora, nesse momento da, dos editais, mas eu já estava com o um processo criativo, é, tanto de transformar o corpo em desova, que é uma performance que eu tenho, especificamente, é, uma performance urbana, de tirar ela da performance urbana e trazer para a foto performance que eram locais onde elas poderiam estar sendo recebidas, né? Como a gente está trabalhando só com o digital devido à pandemia, é, acho que o fato de transmutar nossos trabalhos para um ala digital, mesmo que muitos já fossem, é uma atividade criativa. Entende? E até de você é, é, criar novos trabalhos é, desses que você já tem. Como, por exemplo, o corpo em se transmutou em uma foto performance, se transmutou em uma vídeo performance. E não só esse, esse eu digo porque se transmutou em muitas coisas, mas outros trabalhos, devido às aos editais, é muita produção, né? Então o processo criativo ele acaba sendo muito aguçado para as novas coisas. Acho que sim, assim, com certeza. Tive, até agora estou numa reviravolta criativa que não dá para falar. É isso que eu ia perguntar. A gente tem falado com bastante artista que, que a, aproveitou esse período de quarentena de ficar em casa para testar novo, novas técnicas, é se aventurar em lugares onde não, não, não, não tinha feito nada ainda, sabe? Então é o grafiteiro que começa a trabalhar um pouco com escultura. Você passou por isso também? Alguma, alguma técnica nova que você tipo, se aventurou agora nesse período? Passei, sim. É, acho que eu sempre fui muito do, da, da pintura manual, né? Então independente de, de com que material fosse, com grafite, com spray com... com... As tintas da, da pintura mesmo, pintura, pintura mural, quando eu digo, é, eu sempre fui muito da técnica física, sabe? De você pegar no pincel e ir lá pintar. E durante a quarentena eu já tinha tido uns alguns processos, mas nada que eu me aventurasse, e aí acabei entrando dentro da arte digital, quando eu descobri assim, realmente, assim, uma uma conexão muito grande, sabe? Que hoje em dia eu repenso as produções dos meus trabalhos. É mesmo que sejam em pintura, se eles devem passar pela pela pintura digital também, para que eles alcancem a qualidade que eu busco. Mas a pintura digital ela mudou muito, assim, porque a gente agora está muito no meio de computador celular, computador celular, tablet, né? Todos esses esses, essas tecnologias manuais. E em um momento ou outro você acaba trabalhando com elas, né? Acho que o momento foi. Eu estava, acho que trabalhando em uma pintura e aí eu resolvi que estava muito cansado para continuar ela manualmente e que seria talvez interessante o momento para poder testar lá, né? E aí fui, e foi muito incrível, assim, porque é, acho que nenhuma das técnicas, elas, se, elas são únicas, sabe? Elas são únicas, mas elas não só são únicas, elas conseguem muito bem dialogar com outras técnicas. E acho que foi isso que eu fui experimentando, assim. Na minha pintura mural, eu costumo misturar muitos materiais. Eu uso é, guache na parede, sim. Uso guache, uso tinta acrílica, uso lápis de cor, uso pincel... Ah, pincel é onde? Uso tinta para a parede mesmo, tipo latex, uso tinta a óleo. E aí depois, né, um, umas leves camadas de... 80 camadas de verniz, para que tudo se fixe. Mas, normalmente, eu costumo mesclar muito é, os materiais que eu estou usando, porque eu consigo alcançar o resultado que eu estou buscando, entende? E acho que foi isso que aconteceu também com a pintura digital. Eu consegui mesclar essas pinturas que já tinham muitos muitos materiais e muitas técnicas e acrescentar ainda a digital e conseguir uma qualidade muito maravilhosa, assim, de trabalhos que... aqueles que você olha e você diz assim, nossa, realmente eu estou evoluindo agora yeah. como que é, é interessante você falar isso que você é, tudo isso que todas essas técnicas que techniques que você usa tem um sensorial muito forte de, do pincel do spray sei lá do que você tiver usando da tela o cheiro é, a, a cor viva né do, de você estar tá vendo uma coisa sendo colocada num no, tal é, é uma coisa mais que chapada que, né? você ser me ouviu? Quer correr que pita? Eu... Não, vou não, lá, mas... vou, vamos lá, vou, vou só tentar reformular. Ah, o que você tem, quando você está trabalhando com tinta, coisas mais sensoriais, é, você tem uma experiência é, física muito grande, né? Agora, quando você vai para o digital, você está trabalhando num 2 d, né? Você não tem a dimensão ali do que você está a, a tinta querendo ou não, ela cria uma camada, né? Mas quando você coloca no digital, ela não existe e não tem mais o cheiro. É, isso isso para você foi, foi impactante quando você vai para o digital? Olha, um pouco. Não vou mentir, assim. Mas. É, acho que. Assim, eu não uso o digital, né? Nem uso o mal. Eu uso o mal. O negocinho do notebook mesmo, o digitalzinho. Então. Acho que ali, no momento, por exemplo, das criações, eu senti, de, de fazer o esboço antes de pintar, eu senti um pouco de, de dificuldade para poder criar o um traço em si, né? O, o, o traço, tanto do esboço quanto da pintura que eu estava fazendo. Mas ainda eu acho que tudo é uma questão muito de prática, sabe? É, a primeira vez foi legal, a segunda vez já foi mais divertida, e aí assim foi continuando até eu realmente gostar mas sim foi foi dificultoso foi muito dificultoso eu acho que eu não esperava eu na verdade criticava um pouco tá não posso dizer que bom tempo era mas criticava sim tipo e aquela coisa né de, da pessoa que está conversando das artes e está se ali, da daquela de arte e tal ela não é a mesma coisa que está aplicando lá na mão. Mas nada, isso é besteira. Realmente é outra linha do trabalho, é né? outra técnica. Mas uma coisa que me, que me trouxe muita, muita vontade de continuar foi a quantidade de cores, né? Que, tipo, muito dificilmente eu vou conseguir fazer tantos tons e sobretons quanto eu vou consegui-los online. E... Quando você consegue trabalhar no Photoshop, acho que é muito, tudo muito maleável, assim. você consegue atingir os tons, as técnicas e tal, mas é uma questão muito técnica mesmo, assim de você ir lá e passar um, dois, três, quatro, cinco, seis, uma semana, um mês, assim como foi para aprender a pintar. Né? É aprender um campo. E como é que você está pensando é, em espalhar essas obras novas suas digitais aí você tá, tem pensado em hoje em dia fala-se muito de nft né acho que você, você hum. já pensou aí ir, ir para para esse meio também ou é ou por enquanto ainda está ainda tá embrionário não eu acho que já tem já tem assim, caminho sabe porque até, eu já tinha feito né, alguns trabalhos, mas nada muito que eu levasse para frente. Então, eu já tinha um pouco de referência disso e de como levar isso para frente. Mas acho que agora, é, é, essa prática que aconteceu bem fortemente durante o período da pandemia, ela está se reverberando dentro de um processo que eu estou, que é o residente, é uma residência de um laboratório reticências de criação artística que é de Fortaleza e é residência horizontalidade né e aí eu tô dentro desse processo é uma residência entrei tá com um mês mais ou menos e aí nesse período da residência a gente tinha que desenvolver um trabalho no artístico e aí eu já tinha um que foi essa é a minha experiência do campo digital, que era um trabalho chamado Indústria digital, que eu trabalho com a digital em cima da fotografia autobiográfica, o que seria a fotografia autobiográfica? É uma fotografia que seria quase 3x4 e em preto e branco, e uma fotografia que tivesse uma intenção para um motivo que ela fosse tirada. Então. O ancestral começou comigo. A intenção que eu estava querendo para essa autobiografia, fotografia autobiográfica, era era representar a minha face, realmente. Não só como fotografia, mas é, representar ela como quem sou eu e o que eu represento no mundo, entende? Somente pela fotografia, meu rosto, assim, direitinho. E aí... É, eu, o trabalho seria fazer pinturas digitais, só que pinturas indígenas, sobre o meu rosto, que carrega o fenótipo indígena, né? esse fenótipo estereotipado que eu escuto desde criança, e aí trabalhar em cima disso, do meu fenótipo, e a pintura digital que eu já faço em um trabalho chamado Raiz então era um mescla de dois trabalhos. O Raiz é o primeiro trabalho, assim, que foram os trabalhos que foram para o muro e que vão continuar indo para muro. E mesclar isso, o meu rosto, com essa pintura digital indígena. E aí o Busca Ancestral, que é essa residência que eu tô ela acaba... É, o projeto dela, que é Encontro Ancestral, é fazer chamar vários voluntários, várias pessoas. No, no processo foram só cinco mas ele tem uma continuidade, então é chamar essas pessoas voluntárias e fazer a mesma coisa que eu fiz comigo, só que em vez de uma busca, que era minha por si só, se torna um encontro, em que eu convido pessoas que se identificam com é, a história indígena, com as etnias indígenas, eu acho que a palavra é, se identificam com a identidade indígena, mandarem para mim e aí eu faria, sobre o rosto dessas pessoas, uma pintura digital. E aí eu acredito que foi o trabalho que eu um nível e todo esse processo da quarentena, desde o ano passado com, a, com o digital, me proporcionou, sabe, de conseguir isso. E aí dentro da residência eu fiz as cinco pinturas, que tá para sair ainda, tá vendo? Avisa a gente aqui, como Mas... sei, a gente divulga. Foi com, com certeza. Foi isso, assim, é. acho que com a pintura digital foi isso. E tá tendo trabalhar com ela por. É, eu acho muito legal isso que você está falando, porque se é, acaba é, linkando dois universos aí, né? Eu acho que quando você trabalha com essa influência essa ancestralidade indígena no, no seu trabalho. E, e, e falando com o digital também, que aponta para um futuro, acho que você acaba mesclando culturas e apontando também para um caminho que eu acho bem interessante. Eu acho que seja o caminho mesmo de desassocializar de, de que hoje em dia, após colonização, os indígenas estão somente... Dentro das suas comunidades, né? No que a gente chama de aldeia Mas não, assim, os indígenas Acho que desde 1800 Estão urbanizados De uma forma muito triste, né? Mas que é esse o resgate, né? É de pegar essas mesclas E trazer o ancestral como o contemporâneo E mostrarmos que a gente é um... Não, o seu trabalho é muito bonito mesmo. Depois eu, re eu recomendo para as pessoas acessarem o Instagram da Índia e também no Arte Fala do Museu a gente subiu umas obras ali, que tem esse, esse lado futurista, né? Eu acho, acho muito interessante assim, essa pegada que você tem. Deixa eu aproveitar. Quem quiser mandar perguntas, mandem aqui. Eu vi que uma pessoa mandou uma pergunta de um assunto que a gente já tinha respondido. Deixa eu até ver aqui. Que era justamente o que, que te levou para o digital e a... Luísa Xavier te pergunta como é fazer arte de rua em uma região em que ainda é algo relativamente incomum? Então, é o famoso da cara tapa, né? Eu não tenho muito o segredo, assim. Eu acho que é ter uma quantidade de sprays e... Sabe, assim, e quando eu falo de fazer uma arte de rua, quando não é daquela forma que você já conhece o local, ou que você falou com a dona do local para ir lá, ou que a pessoa lhe ser lá, que com todos os acordos né, que, tornam, que tornam a pintura de rua leve. Mas quando a gente fala no, no campo real, assim, do que seria a pintura de rua ou grafite, ou grafismo, ou bicho. É, é muito dar a cara a tapa, assim, metade dos trabalhos que eu tenho espalhado no juazeiro foi indo lá, assim, pegando spray, colocando dentro da mochila, e indo na rua, numa hora bem propícia para que isso não dê problemas, e fazendo o trabalho, e, e incrivelmente, assim, eu sei que se fosse feito na hora, daria muitos problemas se as pessoas vissem que estava sendo feito, por exemplo, um bicho, é, é, mas depois tem reverberações que nem eu tenho controle, tipo, de pessoas chegarem e dizer ah, num, sei lá, no rolê que eu esteja, ou, ou, ou até mesmo em postagens, ah, tá ligado naquele trabalho que tá lá, toda tá noite, digo, fui eu, meu bem. <risos> mas mas assim não tem uma arte que não tem tanta eu acho que a gente deve fazer dos, das paredes da cidade a nossa galeria sabe quando a gente quando eu falo de arte assim em geral é, o raiz e o corpo em Desova foram dois trabalhos que mudaram muito minha percepção de, de, de arte assim porque o raiz ele começou pelo fato de eu não conseguir pintar ou desenhar pessoas negras e não consegui me auto representar porque até então eu só tinha pintado representações de figuras e personagens, pessoas brancas, né? E aí o Raiz começou a partir do momento que eu me desenhei. E todo o meu trabalho foi feito a partir disso, assim. E aí o, e aí, o Raiz e o Corpo em Desova são trabalhos que eu tenho plena convicção que eles têm que estar na rua, que eles têm que estar para outras pessoas verem que eles têm que estar gigantes, ou minúsculos, ou na rua, ou fazendo com que as pessoas fiquem com raiva, alegria, triste, ou o que elas façam é pensar sobre quem elas são, entende? Tipo, eu fazer, por exemplo, uma pintura gigante de uma indígena na rua, é saber que uma pessoa que tem aqueles mesmos traços, ou que, sei lá, é, é, tem aquela mesma, se compadece ou se identifica com a imagem e também é indígena e não sabe disso. Que aquilo começa a despertar na cabeça dela, ou despertar na cabeça de pessoas que acham que os indígenas não existem, estão mortos. Né? E aí acho que as ruas da cidade são os melhores locais para você fazer a galeria e sem perguntar a ninguém, ou para a prefeitura, perguntar. Se eu podia pintar ou se eu podia fazer um grafite, na rota tal, nunca que eu ia ter uma pintura no Jardim, nunca. Você fala, você fala de uma coisa que eu, é. eu, eu, eu, algum, alguns momentos já nessa meia hora que a gente está conversando aqui, você fala muito de identidade, né, de identificação. É, pegando bem no, no, enfim, na origem da palavra, né, de identificar algo né, e, e se identificar, se se ver representado em um trabalho, eu acho muito interessante o que você faz. A gente teve até alguns exemplos aqui, de... é raro, né, na verdade, mas assim, de artistas que representam indígenas, né? É, aqui em São Paulo, a gente até tem esse levantamento que, sei lá, tem mil esculturas na cidade é, que representam indígenas, acho que são umas cinco e. Dessas cinco, umas três, o indígena está trabalhando para o branco, né? Então, a partir do momento que você pega e você coloca essa representatividade como protagonista de uma ação e de uma forma é, legal, é, eu acho que é super válido, assim, é, é mais do que necessário, sabe? Eu acho que existe uma sub-representação de um, de um povo nas artes do, do, do Brasil e principalmente na arte urbana, né? Quando você vem e traz isso daí e você... Você, na verdade você lutou para se identificar nele, né? Para você conseguir tirar isso de você, acho que é um processo muito bonito assim. Ele acaba retratando isso no seu trabalho. É uma é uma questão muito de identidade, mas agora eu vou especificar o que seria essa identidade. É... Pelo fato, né, de eu, de eu não ter nascido dentro de uma comunidade enviv e eu ter é, foi, foi, foi muito complicado ser se é. Foi muito árduo o processo de eu conseguir chegar a quem eu, a quem eu sou, de verdade. Foi muito xingamento, muita, muita estereotipação muito tudo que a gente já conhece numa pós-colonização quando se trata sobre indígenas, né? Mas o trabalho em específico, quando eu falo de identidade, é imaginar essas outras pessoas, entende? É imaginar essas pessoas, como por exemplo, eu vou a Fortaleza e uma coisa que me aconteceu e que sempre acontece, eu vou a Fortaleza e se eu tô falando do um exemplo específico, mas aqui na minha região também acontece. É, eu tava na rodoviária viária e aí uma moça, tipo assim claramente indígena, quando eu falo claramente indígena e, e, e infelizmente, numa pós-colonização, a gente só consegue trabalhar, de certa forma, com um pouco dos fenótipos. Por exemplo, existem pessoas indígenas que não são da minha cor, que não têm cabelo liso, que não têm olhos puxados, que não têm... Entendem? Fora de todo esse estereótipo do que seria o indígena de... Colour é o nome dele, até esqueci, graças a Deus, que escreveu é, várias, várias literaturas indígenas no Brasil. Ai, que ódio. Tudo bem. Ai, é... Que escreveu o ah, Iracema, que escreveu. José Alencar, José de Desde... Alencar. Essas estereotipações indígenas. E durante muito tempo é o que faz você reconhecer o indígena. Só que isso não faz você reconhecer o indígena, por exemplo. Você pode ser indígena e, e ter, ter nascido com traços da sua outra genética, entendeu? Mas enfim. E aí, tipo, a identidade disso que eu digo são dessas pessoas. Eu estar em local, a pessoa ser, tipo, ter traços e ter na cara que ela é uma pertencente indígena e ela olha para mim e diz assim nossa não tu parece um índio e eu dizer nossa tu também tá e ela dizer eu não que <risos> e agora está na minha cara entendeu e tipo assim eu ficar e aí eu acredito que quando eu faço esses trabalhos o corpo em ele não trabalha especificamente com isso mas o sim, de fazer essas pinturas na rua são para outras pessoas como eu que Tive que, por mim mesmo, estudar e pesquisar e, e, e buscar, não pelos, pelo meu pai, pelo meu avô, porque nenhum deles sabia da ancestralidade deles, mesmo sendo indígena, e, e sozinho catalogar por artigo, por livro, por milhões de coisas que me trouxe esse conhecimento, que me trouxe a, a saber de que etnia eu pertenço e de onde eu venho, entendeu? E eu acho que isso é a coisa mais importante do ser humano. É muito triste. O processo da colonização é muito triste porque faz com que pessoas não saibam das suas próprias origens. É como se você pegasse, sei lá, alem... o pessoal alemão e trouxesse um jazim de criança e tivesse que que são no nordestinos. Não tem isso. O momento eles vão crescer e vão perceber que isso é mentira ou vão morrer dentro disso e vão ter uma vida sem saber quem são. A maior parte dos suicídios indígenas que aconteceram na história do Brasil, e eu digo de uma quantidade absurda de suicídios indígenas, foi quando os indígenas começaram a ser chamados por outros nomes, durante o apagamento indígena. Ser chamados de cabo, ser chamados de moreno, ser chamados de... Isso foi um processo muito... Você imagina saber quem você é, você ter muito tempo naquele espaço, e uma pessoa porque tem que poder chegar e começar a te chamar de João, sendo que tu não é outro. E te tratar como o João, sem que tu não é o João. É, isso que, você, é... Entende? Não, isso que você fala é muito interessante, porque eu acabo me identificando de leve, vou até te contar um pouco da história aqui, mas a minha mãe... Ela descobriu recentemente que o, acho que o bisavô dela era indígena. E ela não sabia disso daí. A gente fez aqueles testes de DNA lá, tá? e acabou saindo isso daí. E, e aí ela lembra que o apelido dele era Caboclo. Ela falou assim, ah, eu lembro que eu tinha um apelido. E daí você acabou falando isso daí. Acho que é interessante, né? porque a gente acaba... Sendo, enfim, a população indígena acaba sendo taxada de algumas coisas, meio deixado de lado, assim, como se fosse um apagamento mesmo da história, né? Acho que é muito é muito da sua arte é isso, né? É tornar é. visível essa cultura. É O é, monstro é a coisa mais crachada aqui. Eu fui chamado de morena a minha vida inteira. E o negro também foi chamado de morena a vida inteira. Quer dizer, negro, né? Vamos lá. E, e ser chamado indígena era praticamente o que ele foi. Então, o apagamento da história está e muitas coisas acontecem Quando você diz é, a minha mãe sabia que tinha uma avó que é indígena, isso pode se tornar indígena como isso não pode se tornar indígena, entende? Isso vai depender de quem você é, do que você acredita, se você luta pelas causas, se você estuda a causa, se você está dentro da causa, se você está dentro do meio daquilo. Você se torna uma coisa quando você está dentro da coisa, entende? Existem muitas pessoas que chegam para mim para dizer: olha, eu tenho. Na, na, no voluntário, no, nos voluntários mesmos que eu chamei. Olha, você. Olha, eu tenho um descendente indígena. Tanana, tanana, tanana. Isso não é o mais importante. O mais importante é você saber que tem um descendente indígena. Porque saber que temos descendentes europeus, franceses, irlandeses, o caralho a bexiga a gente já sabe. A gente já sabe que a gente descende de tal, tal, tal, tal, tal. Mas a gente esqueceu que a terra que a gente vive é indígena. E que a gente vive em um mundo, no Brasil especificamente, que foi mesclado dentro disso, né? E que é indígena. Só que devido ao apagamento histórico, a gente só se lembra do europeu, do espanhol, do irlandês e do português. E o indígena se tornou moreno ou negro. Que é de África. E o índio fica onde? E o indígena que vive nessa terra há bilhões de anos atrás antes do português chegar aqui. Foi para onde, entende? Que some, some. E aí meu trabalho é lá, é no ato de desespero da minha vida mesmo. Porque eu digo a você, você pesquisar sobre a história indígena e você ler sobre é tristíssimo. Você lê basicamente sobre massacre, dizimação escravidão e todos esses três repetidos 18. É, você lê para parar de ler, porque você não consegue. E no mato do desespero, os meus trabalhos, tipo, de rua, eles são para colocar lá, para dizer assim, pelo amor de Deus, preste atenção. Olha aqui, que tipo, não é só a Gisele Bündchen que existe, não é só atores da Globo que existe. O mundo não só está dentro disso, entendeu? E não são só brancos que comandam o mundo. E não são só brancos que fazem parte da nossa genética. É um grito de desespero. Todos os meus trabalhos são gritos de desespero. Pedir para 10 pessoas se voluntariarem, que tenham qualquer conexão indígena, e quando eu falo qualquer conexão indígena, eu falo como você diz, ah, eu tenho uma tatara, tatara, tatara, eu não estou falando do seu caso. Mas de muitos casos, eu não estou falando de ti, mas de muitos casos, tipo, eu tenho, sei lá, um primo da amiga, da cunhada da minha avó que é indígena, e a pessoa já se sente indígena por ser aqui. Não, você não é indígena. Você. você é indígena. Você é indígena. Faz parte dessa terra é o mais importante. O que você faz? Não, o Brasil. Brasil. Não, mas eu, eu acho de... De... que porque... não. Então, assim, Fica à vontade, ó. eu acho incrível. Eu acho que tem uma representatividade na sua fala, acho no seu trabalho que tem que mais ser visível mesmo. Deixa eu aproveitar que a Anaí Costa, acho que é esse o nome dela, é, ou Hanna L. Costa. Te mandou a pergunta: Como você se vê na arte futuramente? Eu vou dizer duas partes. Eu vou dizer uma parte bem ilusória, que era o que eu queria, e eu vou dizer uma parte que eu acredito que seja a verdade. Então, eu queria assim: eu queria comprar o, o MASP, né? É, colocar. É, é a real é essa. E olha que eu tenho trabalhado bastante. É, é para vai, sei lá, ser diretora do Márcio... Eu apoio essa classe. E, e, fazer, e fazer várias exposições assim, dentro da sua vez do Márcio, fora dele, fora dele do, que, do que seria a verdadeira São Paulo, sabe? Eu acho que se eu conseguisse ter esse local tão grande no mundo da arte do Brasil, eu conseguiria mostrar para a cidade de São Paulo o que ela realmente seria. Amigo, já fui em São Paulo duas vezes. Mentira, uma vez. Mas, mas assim, é uma cidade que ao mesmo tempo me deu muita coisa que eu não posso nem dizer para você, assim, de bom, e que me trouxe uma tristeza muito grande, ao mesmo tempo. Não uma tristeza ruim, uma tristeza pensativa, entende? Do que, do que é a verdadeira São Paulo, do que é o verdadeiro Rio de Janeiro, do que é a verdadeira é, é, Brasília. Mas, enfim, é, no mundo real... Eu acho que, no futuro, meu mundo como arte é ser professor e professora ao mesmo tempo é, e de continuar produzindo, sabe? Eu acho que o meu trabalho ele já é muito efetivo e me dá muita vontade de chorar quando eu digo isso, porque há alguns anos atrás, quando eu comecei a produzir o Raiz, eu não imaginava, assim, que... Que, sei lá, as pessoas fossem se identificar, que fosse um trabalho que fosse... Que eu pudesse estar aqui hoje, por exemplo, de vocês que se identificaram com o meu trabalho e que me chamaram para falar. Eu não imaginava. Juro, não imaginava. Eu imaginava que fosse ser uma coisa muito mais... Assim... Sabe, eu ia continuar no mundo da licenciatura, e continuar, mas que não iam ter grandes acontecimentos. E acho que... Ao decorrer dos anos, depois do de Raiz, que foi o que deu base a tudo para mim, é... eu já faço muito que eu gosto, assim, muito, juro. E, e não me arrependo, não me arrependo de correr da polícia, não me arrependo de pichar, não me arrependo de fazer performances que as pessoas ligassem pra polícia, porque sim. Não me arrependo de, de ter... Está na margem durante muito tempo e ainda está na margem, porque você só faz arte de verdade se você está na margem. Porque só quem só que entende a arte é quem consegue, acredito eu, né? É só quem consegue estar num, em uns dois mundos. É, em um mundo em que você faz a arte para si, e em um mundo em que você faz a arte para o outro. É bem clichê, mas é muito real. E, tipo, assim, acho que me vejo, assim, sendo professora, é, independente do local onde eu esteja, me vejo continuando a produzir arte, só produzindo mesmo, tipo, sei lá, um Silvio Meirelles, um, um, um, um professor Akenak sei, me vejo, assim, uma grande personalidade que conseguiu, Mudar uma percepção sobre a consciência indígena, uma consciência de colonização. Porque eu acho que, assim, me, na verdade, o meu trabalho, desde que eu comecei a, a trabalhar, e quando eu digo trabalhar, produzir, é, eu acredito que meu trabalho é esse, sabe? É de como eu consegui me despertar. A minha função agora é despertar várias outras pessoas. E não só pessoas indígenas, mas despertar todos os seres humanos para, para a realidade do que é o Brasil, entende? Tanto que eu, às vezes eu nem acho que meu, meu trabalho faz muita função, falando do Brasil. é Porque eu vejo ser tão importante aqui dentro e tão fundamental que quando eu penso ele fora, eu só penso numa parte bem mais ilustrativa, assim. Não peço tanto. O conceitual vai, obviamente, mas o meu trabalho ele é, ele é para o que nós chamamos hoje de brasil. <risos> eu aposto nessa profissão e em curadora também. Acho que você leva leva jeito para artista já está aprovado já. Não tenho o, o, o que falar. É, o que eu ia te perguntar? Ah, eu queria que você falasse um pouco do, da Crio, né? Do Bichas que Picha. Se você pudesse falar um pouco da origem dela e como. Enfim, eu acho que tem uma questão aí que eu queria abordar contigo, que é o seguinte. É... Acho que você, quando você vai pra rua, eu queria até. Se você quiser até emendar já nessa, nessa conversa começar a grafitar não é uma tarefa muito fácil, às vezes você tem que ter alguém que te ajuda tem o perrengue ali da polícia você sempre, sempre tem que correr de alguém é, e acho que tem e é um, e é, e é um ambiente, mas assim não é exclusividade do grafite mas é um ambiente machista então você tem que vencer algumas barreiras né? eu queria que você contasse um pouco como que você lida com isso e, e já fazer essa ligação com essa crio que eu imagino que uma coisa esteja relacionada com a outra. Opa, quase caiu o celular aqui, desculpa. Ah, eu, eu vou responder de trás para frente. As perguntas que vocês Eu acho que pior com né? Então, é, eu, eu não me dou muito bem com então... preconceito. Eu vou dizer a vocês. É, eu sou uma pessoa muito pacífica, realmente, assim, de verdade. Aquelas sou muito amores. Eu sou assim, estou lidando muito sensato. Quando eu paro para pensar, né, não para pensar que eu eu paro para pensar no que a pessoa viveu também a vida inteira para poder chegar até a mim com preconceito, entende? Só que, em geral, é, a gente não pode né, evitar todos os machistas do mundo, porque eu não tenho bala para isso. Mas, Mas assim, é... acho que a arte foi um grande local que eu consegui reverter todo, todo o preconceito. E quando eu falo desse local machista que você diz, eu englobo ele, assim. Desde o meu nome, Índia, para o que eu faço, para aonde eu faço e para o que eu faço, né? Eu acho que a, a, o preconceito foi um grande estopim, assim, para eu poder ser artista. E lidar com esse local machista, eu acho que é muito, assim, dar a cara a tapa. <risos> não tem muito para onde ir porque eles vão continuar sendo machistas eu vou continuar sendo bicha e eu acho que agora é, enfim é, é matar ou morrer né ou fazer com que matamos e morramos ao mesmo tempo então por exemplo a tal desse é, é lidar com muita conversa é lidar com é ter muita paciência é ser agressiva de muitas maneiras quando eu digo agressiva É de não buscar briga Mas é de você ser imponente No que você tá fazendo, entendeu? É imponência, sabe? Pô Sou uma que muito homem E não vai ser qualquer um Que vai me tirar da minha parede Não vai ser mesmo E quando eu digo isso Eu consigo falar Pelas garotas que estão junto comigo Dentro do check e né? É, e aí, trazendo para isso, a Crio criou criou-se dentro desse conceito, né? Eu já, eu já pichava, eu já fazia arte e pichava, Charles Lessa também já fazia moral e pichava, e a Caju também já fazia mural e pichava. E aí eu conheci a Charles, conheci a Charles I, Charles Lessa, e a gente morou junto, né? Durante um tempo, então... Foi uma pessoa que me ajudou bastante dentro da minha produção criativa, assim. Até para o próprio início, como você disse, tem uma pessoa que lhe auxilia. Essa pessoa foi o Charles. E muito, assim, tipo... E quando eu digo muito, eu digo, A gente dividia quarto. Eu falo dentro das paredes do quarto que a gente dividia para a rua. Isso aconteceu. E a gente já tinha uma produção, assim, né? um trabalho de, de, juntas, uma ideia que se, que se criou juntas, e aí a gente começou a, na verdade, a Charles me convidou, né? Tipo assim, ah, vamos, vamos na colina do Horto. O Horto é o local onde você chega na. É um local religioso aqui no Juazeiro, no Carili, onde você chega até a imagem do Padre Cícero, que é um, um santo daqui da região. Que é quem fundou a cidade e tal. E aí, ela disse, ah, vamos ao horto, vamos ver se a gente acha um muro pra pichar e tal, tal, tal. tá, vamos. Aí a gente foi, subiu a ladeira, desceu a ladeira, do bombinho, aí entramos. Aí a gente fez a pintura e tal, que é a primeira pintura com bichas que picham. E exatamente nesse dia surgiu a Crio. A Crio, não, a dupla até então. E aí, a gente... O que, cri... que a gente faz um, um grupo? Chama bichos... Aí sai como é que vamos chamar esse grupo? Disse, ah, nós somos bichos, a gente picha. <risos> vamos ser as bichas que picham. E a gente fez lá, o primeiro... Como é que chama? É, slogan, mas tem um nome para o pichador. Esqueci a gente fez o seu primeiro nomezinho lá puxado, bicho de bicho e tal. Aí foi ótimo, a Charles já tinha ido para o pessoal concreto, já tinha feito um trabalho lá, que era cena da mesa. E a gente começou a crescer aqui. E aí com uma amiga nossa, chamada Caju. Aí ela né, tava lá toda interessada também, ela veio de São Paulo, é de Santos. E já trabalhava com picho lá. Olha aí ela, ó, dona Lô. <risos> já trabalhava com picho lá em São Paulo. E chegou aqui no Juazeiro. E aí a gente estava no mesmo grupo. De, de amizades, né? A gente também fazia universidade juntos. E a gente juntando. E aí, nesse processo da gente trabalhar aqui pelas regiões. E fazer as pinturas e tal. A, a gente foi convidada pelo... Pelo... Desculpa, eu não lembro o nome. Mas a gente foi convidado pelo, pelo festival concreto para poder ir fazer esse trabalho lá. E aí eu acredito que foi onde o Bicho Esquipista realmente se fixou. Assim, né? E aí a gente, o trabalho era muito. Aquele um homem que deve acontecer e que acolher várias bichas mesmo, e quando eu digo bicha, eu falo é, é, é a comunidade LGBT, mais é especificamente as bichas que fazem arte, e de crescer, e que assim, não é um trabalho em que a gente faz, em que a gente junta os nossos trabalhos em uma imagem só. O que a gente faz, na verdade, é compartilhar de um mesmo espaço, para juntar uma mesma ideia, só que cada um com a sua arte específica, entende? Tanto que no projeto que teve no concreto era a era uma, eram pinturas da Charles, e aí tinha Lambes da Caju e uma pintura minha. A gente, a ideia do Bichas que Ficha é juntar um espaço urbano, de rua, e colocar em um mesmo local a ideia de várias bichas ao mesmo tempo, entende? E colocar essa representatividade sobre o local da bicha, na arte, e quando eu falo bicha eu falo tudo desse período mesmo, de você ser gay e de você ser chamado de bicha pelos locais e você estar dentro de um meio machista que é o um meio da bicha, que é o um meio da pichação, do grafite e tudo que é o meio daqueles boys, meio maloqueira, mas eu provei pra eles que eu sou mais maloqueira que eles. E foi ótimo. E aí, é, é, eu acho que é isso, assim, o bicho esquipista viveu num momento muito massa, sabe? De juntar ideias, acho que, como eu tô muito dentro dessa temática indígena e, e, e de colonização e tudo, foi um... um, um um trabalho que me fez voltar para essa questão também da, da, da... do meu gênero, né? da minha sexualidade em si. E trabalhar isso, assim, acho não só para mim, acredito que para as meninas também, mas muito incrível, assim. E a gente ainda está aí, né? A gente está um pouco parado por da pandemia, mas ainda estamos super ativas, temos ideias e vamos realizar. <risos> Índia, deixa eu te falar, a gente... Comenta, por favor. E... Não, só para falar. Aí, aí teve todo meu um né? Que a gente estava lá e aí teve o um povo que foi fazer toda cobertura, a gente já saiu no Uau. jornal, aí já foi uma ideia, aí já foram coisas que chamaram outras pessoas para poder querer saber, outras bichas para querer saber sobre aquilo também. Sim, acho que é um... É um grande saco, né? Quando, quando dizem que são farinhas do mesmo saco, eu acho que é um termo bem, bem condizente. Índia, assim. deixa eu te falar, a gente tá batendo quase uma hora já de conversa, normalmente a gente faz uma horinha mesmo, mas eu vou dar uma esticada contigo aqui. É, eu vou fazer, na verdade, a última pergunta, mas caso você queira falar de outra coisa também, fique à vontade, mas é, eu acho super interessante pelo seguinte, eu vou reforçar o que eu venho falando desde o começo aqui, mas é o seu trabalho incrível, você é uma pessoa incrível também, te conhecendo agora é, linda tanto no, no trabalho quanto no pessoalmente via Instagram é, e o seu trabalho tem uma eu acho que, tem, de novo acho que ele tem uma importância muito grande de representatividade, de identidade que eu imagino que gere reações de várias pessoas, como algumas que você já falou aqui no, durante essa entrevista mas é, eu queria que você contasse alguma história, porque isso a gente tem feito com todo mundo com quem a gente conversa, de como a arte transforma a vida das pessoas. Acho que assim, não só a pessoa que está fazendo a arte, mas assim, a pessoa que tem acesso à arte, a pessoa que viu uma arte e a vida dela mudou a partir daquele momento. Eu queria que você contasse alguma história de algum trabalho seu, de alguém que viu aquele trabalho ou, ou interagiu com ele de alguma forma. E foi impactado e de que maneira? Se você tem alguma história desse tipo para me contar? Nossa moço, eu tenho umas 500, <risos> mas eu vou contar todas, obviamente. Mas tipo assim, acho que umas do, acho que vou contar duas, uma mais rápida. É, eu acho que com raiz é, acontece muito assim, no processo da pintura mural quando na, na parede mesmo, tá que a arte já está quase finalizada, digamos que pra, o meio para o final, quando ela já está com forma, né? Forma que é o que faz as pessoas mais chamarem a atenção. Aí sempre aparece, assim, é... durante, a, a, a... durante o concreto, a gente está pintando lá perto de Iracema, que é a praia praia famosa lá de Fortaleza. E aí a gente tava lá e tal, e aí um do, o chá tinha parado, então não me lembro, e a Caju tava ajudando a gente a completar o um negócio. E eu já tava com uma pintura quase que toda pronta. É, aí uma, uma pessoa do, da rua passou, porque o concreto acontece no meio das comunidades, né? Tipo, são nas paredes, nas casas De pessoas da comunidade Que acontece as pinturas Aí uma pessoa passa Vai, vai, vai Aí Aí Mas essa pintura me lembra Muito E a cara da Aí começa a especificar e me perguntar sobre como eu tinha feito aquilo, né? E por que eu estava pintando aquilo, aquele formato. Aí começou a me contar. Olha, minha avó era cigana. E minha avó, ela andava com todos esses, com todos esses escolares que você representou. E ela tinha um papel assim, né? E aí começou a contar. E aí foi um dos momentos onde eu comecei a ter essa ideia da identificação. Essa ideia não, Essa, esse entendimento da identificação, entende? Porque durante muitos, muitos processos de pintura, várias pessoas chegavam e ficavam Ai, mas tu tá pintando o quê São as índias? São os índios? E o que são eles? E, e o que é que significa isso? Aí sempre tem, ai, mas fulana e tal que eu conheço, e eu... Aí eu Entende? Aí foi quando eu comecei a ver Assim, das identificações das pessoas Que mesmo Elas não sabendo Que tem descendência indígena Elas se conectam Com aquilo E algo faz Com que elas cheguem para mim E conversem comigo sobre isso Isso, assim, é uma coisa Que me dá muito prazer Entende? Tipo, é como se eu fosse Mesmo aquela Assim, né? Se colocando num lugar muito divindade, mas aquela pessoa consegue despertar esse, essa ancestralidade nas outras pessoas. De fazer com que, por um uma, algo que eu estou pintando, e pelo fato de eu estar lá pintando, elas chegarem e me me confidenciarem histórias, me contarem sobre seus familiares, suas, suas famílias, me contarem sobre pessoas da família e acho que isso... Porque tem que, vai, que, vai, que, vai, que vai, né? Depois, ela lá né? ela lá né? ela passar sabe, se lembrar disso ou fortalecer isso, quem sabe né? ela não perca a história dela. A história mais quente, é sobre o corpo desova, né? O corpo é uma performance que eu faço locais públicos e de fluxo, o que seria a diferenciação entre espaços públicos e de fluxo. Espaço público seriam praças, é, calçadas, espaços de, de fluxo seriam frentes de bares, é, locais mais privados, onde contém fluxo. E aí eu, eu fico dentro de um saco, é, por 30 minutos, completamente sacada a profissão do corpo em desoca, eu represento um o culpado Eu fico nua, às vezes não necessariamente nua, mas nua, ensanguentada e morta por 30 minutos, nesses locais públicos. E 30 minutos acontece muito. Porque assim, eu tenho pessoas que ficam, que, são, que me auxiliam, né? E essas pessoas não ficam próximas a mim. Essas pessoas ficam distantes a mim para que o corpo desovado seja original, que não tenha ninguém perto dele, entende? Tipo, vigiando, porque isso aí já ia fazer com que as pessoas entendessem que não é um corpo morto, é uma, alguma coisa que eu vou tentar. Então, as pessoas ficam distantes de mim, só vigiando para caso alguém me bata. Aí... É... Enfim, eu faço essa, essa multidão, sacar o sangue escorrendo, tudo, toda aquela cena mais pesada. E aí, você tem internet. No YouTube, é só colocar a performance e desolpa E aí eu fiz em Engaranhunz, foi onde aconteceu a primeira. Coisa assim, mais estranha, pra, mais estranha até o momento em que eu tinha feito a performance, mas depois eu entendi que era completamente natural. Eu estava fazendo, estava em Garanhuns, no festival, não fui contratada pelo festival para fazer a performance, mas queria fazê-la por conta própria. Aí levei todo o material, fui até uma praça em Garanhuns chamada Marco Zero, que é uma praça que tem uma escultura enorme de um indígena e algumas escrituras sobre a cidade e tal. Eu encontrei a praça desse perfeito que eu querendo fazer. Aí fiz lá a performance. Durante, aconteceram muitas coisas. E pelo fato de eu ficar com o olho fechado durante a performance inteira, eu não consigo ver, né? Só consigo escutar o que é que tá acontecendo ao meu redor. E aí, gente, muito bom. Assim. Eu, é... Já, e aí eu vou englobar de coisas que já aconteceram durante todas as vezes que eu apre, apresentei o um corpo nessa de, praça. É, duas mulheres chegaram. Então, eu que a gente o Elas começaram a Elas estavam vendendo coisas. Pararam na praça. Aí, ficaram emocionadas. Aí começaram a conversar com outras pessoas sobre o que estava acontecendo. E essas outras pessoas achavam que eu estava morto. Então, reforçaram com a ideia que eu estava morta Elas ficaram um pouco mais indignadas, até que eu escutava assim: como é que pode? Isso pode acontecer desse jeito? Um menino aqui completamente um morto na rua. E aí outras pessoas achavam, porque eu estava com o cabelo muito grande, outras pessoas achavam que eu era uma mulher e aí a... quando eu digo uma mulher digo uma mulher cis as pessoas achavam que eu era uma mulher cis porque eu né, estava com uma parte do sexo coberta pelo formato em que eu me deito e o saco plástico e o cabelo muito grande então quando as pessoas achavam que eu era uma mulher cis as pessoas ficavam muito mais Queriam pegar o saco é ligar a polícia, pra, uma para tirar o meu corpo de, em tempos diferentes, uma para tirar o meu corpo de, tá? e a outra, meu corpo, tipo assim, Ai, olha, ele precisa ser pra o, pra o, a emergência. E outra dizendo: Olha, tá acontecendo aqui um absurdo, uma pessoa pelada aqui na praça. E agora, e aí, enfim. A, no, a nudez é pior que o assassinato. Muito, muito. E aí já passaram com moto em cima do meu pé. Já chutaram minha cabeça. E eu não me morro, né? tipo A ideia é que eu passe por tudo isso porque eu estou morta. E aí aconteceram muitas coisas. Eu apresentei ela em já apresentei aqui no Juazeiro algumas vezes. prato, apresentei em João Pessoa. E acho que só. Mas todas as vezes aconteceram coisas muito. Tipo, essa de uma pessoa. É, não foi a que a mulher ligou para a polícia, mas ela começou a chamar pessoas da rua para poder me, me levantar e me levar para algum lugar. E outro boy ficou muito indignado, porque eu acho que ele ouviu que era uma performance. E passou com a moto assim, em cima do meu pé. Aí, aqui no Juazeiro. Juro, gente, foi uma dor, vocês não imaginam. Não imagina. Aí no juazeiro eu estava num bairro o boy passou pela minha cabeça tacou o chutão. Porque no bairro mais específico, não era uma morte, não era mais específico, era uma performance. Eu acredito que muda muito assim, muita consideração. Você vê uma pessoa morre em um local público, ou pelo menos a simulação da morte em um local público, mexe muito. Eu já causo raiva causou pessoas que choravam e causou essas meninas que ficaram indignadas e ficaram na praça, tipo, até eu me levantar e elas perceberem que era uma performance e pararam de vender as coisas, pessoas chamando a polícia, assim. Então, eu acho que o que eu busco, na verdade, são essas milhões de reflexões. Porque, pô, não é só um corpo morto que tá lá no chão, é um corpo morto da minha cor, né? E é um corpo da minha cor que está no... Então... É um corpo preto. Porque eu imagino já pensei milhões de vezes, tipo, ah, se fosse um corpo mais claro, ou um corpo branco, na real, talvez as pessoas não tivessem tanta... É, é, tanta indignação e tivessem mais preocupação, de fato. Entende? sei penso muito assim, mas muda de gente, por exemplo, as meninas foram falar comigo, falaram, ai, como é que você fingiu? Eu fiquei desesperada. E eu disse, e eu ia explicar o conceito, e as gatas pararem para ouvir, entendeu? Então, eu acho que muda muito, assim. É, é, é o que eu chamo, é o que eu chamo, não, pelo amor de Deus. É o que minha, é o, minha professora de, da licenciatura de teatro, não é de artes Uais, é Cecília Laurício fala sobre recepção acidental, é o fato de performance e espetáculos que na rua e serem recepcionados acidentalmente, sabe? E lidarem com expectativas de pessoas que não estão preparadas para aquela. E até o momento elas não entendem o que é. Então, estar na rua é você atingir o rico o pobre negro, branco, indígena, a pessoa que tá indo comprar fruta e a pessoa que tá indo comprar remédio. Sabe? É você atingir todos os patamares de classe e de gênero e de etnia social. É você ir para a rua fazer arte. Porque dentro de uma galeria é uma coisa. Quando você tá na rua, é ou o negócio faz isso. Literalmente... Eu já tô... Felizão de ter conversado bem. com você. Adorei te conhecer. Você é uma pessoa incrível. seu trabalho é incrível. Você fala muito bem. Gostaria de ficar horas conversando com você, mas a gente não, não consegue. É, obrigado mesmo. Eu acho demais o seu trabalho. Acho que super necessário. Espero que um dia a gente se encontre bre em breve com todos os vacinados e pessoas fisicamente a gente troque mais ideias. E daqui a pouco eu te chamo no WhatsApp, vou trocar umas ideias contigo de alguns projetos aí que podem te interessar. E... Mas é isso, obrigadão mesmo e passo a palavra para você, caso você queira encerrar. Ah, eu queria agradecer muito né a oportunidade de estar aqui, de ter esse local de fala e de poder atingir quem, quem quer que eu tenha atingido com os pensamentos mais... Acima de tudo, agradecer o local de fala mesmo. Agradecer o espaço. Não são todos que têm o espaço para poder falar a sua arte ou para poder falar o que pensa. E acho que, assim, eu fiz, graças a essa recepção, eu fiz isso muito bem aqui hoje. Falei o que eu pensava e o que eu fazia, em minha arte. E eu agradeço muito isso. É uma oportunidade portas abertas, sempre é que você tiver alguma ideia, alguma coisa nova, algum trabalho novo, conte com a gente para divulgação. E Não. é isso aí. E, por favor, mantenha-se viva nessas performances aí. Muito perigoso. Não. Tá bom, então. Ó, beijão para você, obrigado e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo que participou também.